O que, que eu tô fazendo? Não é? Será que é? Será que não é? Hoje é babado. Eu tô pensando que hoje é um babado. quando começa desse jeito, termina assim ó. DELINA! Ai, que Madame Pau nessa menina, agora vamos vou ver, dar um então. pau nela. Vou cair ver. e aí, bonitinha, vocês <risos> estão boa? Oi, seus arrombados. Vocês já conhecem essa bagunça da frente, <risos> a bagunça de trás, né? Quando tá assim, vocês sabem o que quer dizer, né? <risos> vamos começar hoje tá cru. Ó, não temos nada. Não começamos cola, não fizemos nada. Então, lisa. <risos> Como uma Por sinal, mãe... meio atrasadas. Como mamãe fez, exatamente. Como vemos ao mundo, ó, belas. <risos> Ih, nossa, hum. saquezinho de Deus. Vocês viram o outro vídeo com as bebidas estranhas? Compramos saque, tava <risos> bebendo, bebendo aqui. Com algumas bebidas estranhas, Deus. De... Enfim, né, peneclamando no meu cartão, mas tudo bem, também tem essa. Mandaram né? o cartão dela! <risos> A gente tava aqui ventiando peruca, ligaram, falaram, coronaram sua vida, meu amor. A bichinha ficou tensa, quase se matou, mas a gente já reverteu tudo, já tá tudo normal novamente. Olha como eu tô já! Você cega gente, de um olho. Que, <risos> cega que de gente olho. é essa, cara? Tá absurdo. Eu sei, olho de gata. Mas a gente tá com cada, cada lente legal, né? É. Realmente, as lentes da liberdade assim não devem nada na internet. Não é, não é fácil, não, não é tão fácil achar. Tem não que tem dar um mesmo, rolê. Depois brota. Mas, mas depois que você começa a entender onde tá os bagulhos, meu bem, você começa a entrar igual uma louca lá para pegar. Olha essa de babado. Tá meio verde de limão, não sei porque que eu tô achando, meio neon, não. Tá um pouco, Correna? eu acho que é por causa da base do olho, né, a cor da base. Que é um marrom aí, porque ela era pra ser bem amarela. Mas com o marrom do meu olho, acho que na colorimetria não bateu pra ficar é um amarelo. amarelo. Me... Real, assim, na cor não bateu. Porque eu achei que ia ficar mais amarelo, mas ok. Ô, gente, eu também tenho outra coisa pra dizer. Meu irmão, eu encontrei ele no final de semana ele olhou pra mim e falou, nossa! Por que, que você tá todo infeccionado? Seu braço tá infeccionado, sua orelha tá infeccionada. <risos> eu não estou infeccionado, eu estou <risos> completamente saudável. É que eu vi tatuagem nova, então eu tô todo descascando, ó. Uhum. Tá todo… Febre interna, também o braço é, inteiro, E no cara. mesmo dia, entre uma sessão e outra, eu furei orelha também. Toma, perdendo! Não perder um segundo de dor? Não. Tá parecendo assim, mas é que eu tô cicatrizando, que eu tô fazendo… Body Modification Adoro! Ó, oh, chifre, coisa, parceria toda Ai, ah, que legal, eu adoro tatu também, quero mexer no braço Mas eu tô com medinho da última, mas... Guarda, Vamos mentalizar guarda, já Guarda, A gente é rica, a gente tá em Harajuku oh, Não é, Pô, no é pelo amor de Deus. a não. gente trabalhou muito <risos> pra conseguir nessa áreas Eita Las é é a do Halloween, só seu eu <risos> né? Eu não tô me enxergando muito bem ainda naquela nesse... câmera. Gente, parece que eu tô maquiando embaixo do lençol. Por isso que eu tô com uma só. Confessar uma coisa aqui. Já falei isso, pra falar de novo, é. repetitiva. No outro vídeo eu falei pessimamente amor dos bebidas. Mas agora eu tô tão bebunzinha, gostosa, maquiando dragzinha netzinha da oitávia. Na vida ah. real, isso se chama alcoólatra, né? <risos> deste Destilado de arroz com chia e uva. Gente, gente, tá gente lembra, lembra no começo do canal que tinha. A polêmica de fumar ou não no vídeo... Ah, a gente deletou isso, não sabia. A gente deletou, só vale fumar mesmo o um Drag Night porque bebe mesmo é, e já fuma junto. Esperou, fuma, eu não fumo, mas não me importo. Porque eu acho que, tipo assim, beber e fumar, tão de boa. É, né, não, não são boas influências. Mas é Ué? a realidade dos fatos, né, gente. Gente! Tá um pouco complicado pra mim aqui, mas eu tô indo. Ah, mas tá incrível também, que tá pela metade já, quase lá. Não, é, eu vou fazer testa agora. E aí, eu vou começar a parte de baixo. Só que eu, tô, eu tenho um problema, porque eu vou pôr a só no final. E aí, eu vou chorar. <risos> e aí, vai uh! borrar tudo. Tô morrendo de medo dessa hora uhum. da lei. Tô indo aqui, acho que eu já vou de preto agora pro canto. Vou jogar um peito nesse canto aqui, no rabo de cavalo aqui até aqui, que eu vou fazer uma vez de onda assim. Tô aqui. Não tô te ouvindo, Bes. É. É. é tendência de YouTube, tá? <risos> De bater um pouquinho também na sobrancelha. Bem de levinho, pra dar um degradêzinho, assim. Não ficar muito chapada, sabe? Dá uma apagadinha uma uma né? dentro. Mas tem que tomar cuidado com isso, que eu já apago. Já teve isso que quase <risos> a sobrancelha <eu> <risos> <ter> inteira. <risos> Agora, na hora do pó também, eu tenho um segredo. Eu coloco o pó amarelo em volta e branco dentro. Ó, e dentro, sela no branco. Em volta, sela no amarelo. É Lu, não, a bicha B, Bibi. Chora duas vezes. não com nada. Ah, eu quero arrasar, mano. É, então, Agora, gente... É, pode falar tudo que tu é, porque tu ficou igual a essa pessoa mesmo. Pode, quem? Não, então, incrível maquiagem da Enza, como sempre, impecável, acabamento perfeito. Essas lentes novas que a gente comprou na Liberdade fizeram toda a diferença nos looks hoje, não concorda? Muito. Quem tá de lente aqui? Ninguém imagina. tipo. Bar... Agora, a Enza. Quem viu aquele filme com a Nicole Kidman, Os Outros? Tá muito. Não quero dar spoiler. Pega a ideia, Os Outros, A Bruxa, a Cunha. Eu também não quero falar nada porque eu realmente fui, fui do casting desse filme. <risos> <risos> Currículo, vou mandar pra Disney, pra ver se eu pego vilã. <risos> a <risos> próxima vilã, que isso tombando mesmo. malévola. Quem sabe do cachê? Tombando um malévola. Cachê madeira <risos> na Disney, <risos> véi. E a senhora tá toda veludinha, né. Ai, também italiana. Ah, cara, eu gosto muito. Hoje a senhora tá meio… Ai, eu, sim, tenho... sim. eu quis fazer uma homenagem a… Totia Meirelles. Ah! <risos> eu tava hoje, assim, pensando comigo, né? Eu pensei muito em me inspirar na Kylie. Qual ah, Kylie. a Kylie? Kylie Jenner. <risos> que viciosa, gente! Que a missão, né? Bom, gente, sonha em, dia eu em, tô em alto. Sonha em alto. Você tem Kardashian hoje em dia, ah, né? Ela tem uma maquiagem incrível, ela é né? uma gata, tá sempre de moletom e um puto de uma cara super bem feita. Quem não quer? Viu? Vamos ah. aproveitar que a gente tá bem bêbada, vamos dançar? Para é hoje, Eu adoro, <risos> né, o que temos para hoje. Isso. Depois de três horas de maquiagem, né? Porque realmente, assim, que pensa que é fácil, engana. Você Duas consegue... horas dançando, sete ah, horas bebendo. Não. Tá tudo incrível, viu? A gente tá bem cansada Uou. já, mas estamos é, completamente está, ó, mas também, ó, Vamos dividir o banheiro de novo? Vamos, gente. Eu tenho, <risos> Eu tenho uma vomitar, uma das duas olhadas, Vamos falar mesmo hoje, viu? Gente… Ai, que legal. Esse é o outro final de Drag Night. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, aperta o like aí, dá o um soquinho. Soquinho 10, né? Se não gostou, dá também. Porque é baixaria assistir até o final <risos> e não dá o like, gente. Porra, galera. Se esquece, como todo vídeo… Se inscreve, inscreve no, no canal, Azulsa, meu amor. querida. tem muita variedade de conteúdo. <risos> Oh. As nossas redes sociais estão aqui embaixo. Ó, o editor vai colocar pra gente. Canal então, Assa. Canal As ursas. Tem as pessoais. Otávia Maciel. E Enzo Cunha. Que é nós mesmo. Dá uma olhadinha nos outros vídeos aí, se é a primeira vez aqui. E é isso, gente. Nos vemos no próximo domingo. E como diz a Enza, entrega, beleza. Vai, vai, beleza. Vai, beleza. Vai, beleza. Joga. Beleza. Dá na cara dela. beleza. Não começa. Gasta tudo. Vai. vai gasta beleza, que vai, tem mais. down for line